É por esta porta que deverá entrar Cristiano Ronaldo esta sexta-feira, por volta das 3 da tarde, cerca de uma hora antes do início da cerimónia, e acompanhado pela sua namorada, a russa Irina Cheyna. Eu sei que tenho muitos fãs, especialmente os filhos, e eu tento dar a resposta no palco. Isso é o que eu sei fazer melhor. Estamos a falar do, do único jogador que pode superar o grande Zébio, o Reinaldo. Né? Graças Cristiano, muitas graças por tus fantásticos golos. You work hard, you're gonna get good things at the future.